Olá pessoal, então, agora a gente começa o tópico de colisões okay? e a gente vai entender o que, que acontece durante a colisão entre dois corpos. Okay? Vamos começar do começo, né? o que, que é uma colisão? Definição de colisão é uma interação entre dois corpos e essa interação é de curta duração. Okay? Na maioria das colisões que a gente vê no nosso dia a dia, né? um objeto que se choca contra o outro, essa curta duração é da ordem de alguns milissegundos. Tá? Talvez uma dezena, uma quinzena de milissegundos, mas não muito mais do que isso. E durante o processo de colisão, esses dois objetos que interagem né, exercem forças um sobre o outro. Nessa parte do nosso curso de física, essas interações vão ser de contato. Tá? É, mas quando chegar em física 3, né, vocês vão ver colisões por interações à distância colombiana, tá certo? Mas aqui são forças de contato. Pela terceira lei de Newton, o que, que acontece? Um objeto exerce uma força sobre o outro e o outro exerce uma força sobre um. Essas forças são iguais em módulo, mas estão apontando em sentidos opostos, tá ok? Então toda, todo processo para qualquer, para pelo menos um dos dois corpos em uma dimensão, vai ser que inicialmente esse corpo sofre uma desaceleração inicial por ação, né, dessa força uh, que o, o um dos, que o outro objeto exerce sobre sobre ele, ok? Ele vai entrar num repouso instantâneo. Tá certo? Então, ele vai entrar num, num, durante um instantezinho de tempo, num instante de tempo ele vai estar em repouso, mas logo, logo, ele começa a se mover de novo. Como? Acelerando em sentido contrário ao sentido da velocidade inicial. Okay? Nota que essa aceleração está em sentido contrário ao sentido da velocidade inicial. Tá? Mas a aceleração do corpo vai sempre apontar, em geral, no mesmo sentido, ok? Tá? Então, se ele está vindo aqui né, e ele desacelera para cá, quer dizer que ele sofreu uma, uma aceleração que aponta para cá. E quando ele começa a reacelerar, a aceleração continua apontando no mesmo sentido, ok? Então, vamos olhar, vamos olhar uma, um vídeo de uma colisão, Ok? Vamos olhar um vídeo de uma colisão. Esse vídeo aqui é um vídeo gravado a 6 mil quadros por segundo. Então, né, cada segundo, na realidade, foi capturado durante 6 mil quadros, 6 mil fotos foram tiradas desse, desse movimento em um segundo. É uma câmera de altíssima velocidade. E quando a gente reproduz, a gente reproduz a 23,924 23 quadros por segundo. Então, o que a gente vê? A gente vai ver o um movimento em câmera lenta. Está vindo aqui a raquete, bate na bola e foi muito rápido. Então, a gente olha em câmera ainda mais lenta. Cada quadro vai levar vários segundos na tela. Okay? Nota que aqui eles, começaram, eles entraram em contato. Como a bola tem uma inércia, né, dá a impressão de que a bola não move. Ela se move, mas muito pouquinho. Ok? E aí ela nota que ela comprime muito fortemente, ela chata igual uma panqueca, mas ela começa a se mover, né, no, no sentido da, da raquetada, ok? Está aí a aceleração dela logo após a raquetada. E ela vai sair com uma velocidade maior do que a da do que a da raquete, ok? Então, nota que, né, teve três coisas que aconteceram aqui, ok? Primeiro, os objetos entraram em contato um com o outro. Bom, a partir do momento de contato, a bola, que a gente, a bola de tênis que a gente viu começou a se comprimir, começou a se deformar, está certo? E aí teve um ponto, de, um ponto em, que, em que a compressão da bola foi máxima, ou seja, foi a maior compressão da bola. A partir desse ponto... Né, a bola passa a se expandir de volta para retomar a forma original dela. Isso não vai acontecer com todos os corpos. Tá? A bola é feita de borracha, e borracha a gente, vai, a gente vai pensar como uma mola. Então, ela vai tender a restaurar a forma inicial. Mas ela, mas ela vai se expandir né, depois da raquetada, até o ponto em que os objetos saem perdem contato um com o outro, ou seja, né, a bola começou a andar mais rápido até do que a própria raquete, ok? Então, a bola perdeu o contato, acabou a colisão. Ou seja, a colisão é só, a gente considera como o tempo de duração da colisão, só o, o tempo entre o início do contato e o fim do contato dos objetos, ok? Para forças de contato, ok? Tá? Então, todo, todo objeto no mundo real vai acabar sofrendo esse tipo de coisa se ele se restaurar para a forma original. Okay? Mesmo objetos bastante duros. Okay? Um outro objeto bastante um objeto bastante duro, e que tem vídeos aí na internet né, é, de colisões em, filmadas em altíssima velocidade, é de uma bola de golfe. Bola de golfe é uma, um objeto super duro. Se você dá uma tacada muito forte numa bola de golfe, e ela pegar na sua cabeça, no mínimo ela vai produzir um galo tremendo. É por isso que vocês veem em filme, né? Quando o cara vai dar uma atacada, ele dá um berro, né? para avisar que está saindo uma bola, uma bola de golfe voando aí, para ninguém ficar no caminho. Tá? Vamos olhar o vídeo de uma bola de golfe batendo contra uma parede de aço, que é o próximo vídeo que eu selecionei aqui para vocês. Tá? Olha aqui a bola de golfe. A bola de golfe vem, ela vai bater contra uma parede de aço e olha como ela se como ela se deforma, tá? A bola de golfe ela é dura a ponto de você tentar comprimir ela com, com seus dedos, tá? Ela é dura a ponto de você tentar comprimir com os seus dedos e não conseguir nem um milímetro. Você vai você vai achatar a carne do teu dedo, mas você não vai achatar a bola de golfe. E ainda assim, né? ela sofreu o processo que a gente já falou antes, compressão, compressão máxima e expansão. Tá? Nesse ponto de compressão máxima, é o ponto onde a força exercida sobre o objeto também é máxima. Tá? Então, né, por que, que a gente estuda colisões? É só para quando dois carros batem na, no, meio do, no meio do trânsito? Não, não. O estudo de colisões é fundamental para a gente entender a estrutura subatômica da matéria. Tá? Como é que a gente estuda a estrutura subatômica da matéria? Nós temos basicamente, né? Nós temos basicamente anéis com, é, com, com vácuo ultra-alto feito dentro deles, ok? Então são tubos em formato de anel, com ultra-alto vácuo feito dentro deles, onde Onde correm feixes de, de, de prótons, tá? a velocidades muito próximas da luz, mais de 99,99% ,99 da velocidade da luz. Então você vai acelerando esses prótons aqui, né? eles começam devagar, vão girando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, até que pá, você faz com que eles colidam. Isso é feito em anéis muito, muito grandes. Isso aqui é uma, é uma vista aérea da região do, do, do grande colisor de Hadrons, de tá? que é o maior acelerador de partículas hoje em funcionamento, que fica na Suíça. Na verdade, ele fica na fronteira entre a França e a Suíça. Okay? Então, nota que isso daqui é a área do anel. Nota que o anel é gigantesco. Tá? E ele fica de Terra. É uma obra de engenharia fenomenal ok? E aí você se pergunta, bom, esse anel é grande para caramba, então dá para a gente estudar bastante coisa, né? É, dá para a gente estudar bastante coisa, mas a gente já está precisando de anéis maiores para poder acelerar ainda mais as partículas, né? dar mais energia para elas e elas se desintegrarem em pedaços cada vez menores em, em outras colisões. Então, o que que a gente, o que que, que que tem agora, né? Agora tem um projeto do futuro colisor de, do futuro colisor de partículas, né? O FCC. Que, olha aqui, isso daqui é o anel do LHC, né? Daquele que que eu mostrei antes, que na, na figura imediatamente anterior. Olha como vai ser gigantesco o novo anel de colisões, tá? Essa obra vai custar tranquilamente perto de uma centena de bilhão de dólares, tá? Vai envolver a criação de muita tecnologia e a gente vai poder estudar aspectos da, da aspectos da, subatômicos da matéria, a pedaços ainda menores do que a gente consegue estudar hoje, ok? Então, é, essa que é a motivação de se estudar a colisão. Claro que, durante o nosso curso, nós não vamos estudar né, esse tipo de coisa. Nós vamos fazer um estudo muito mais básico de colisões. Mas, se você entende os princípios básicos do que a gente vai conversar aqui hoje, né, você já está com um terço, pelo menos, do caminho andado para entender, é, entender, esse, entender esses estudos mais profundos, se um dia você quiser se aprofundar neles. Okay? Então, na próxima aula... A gente vai continuar falando de, de, de, de, de elementos né, importantes para entender colisões, mas agora a gente vai, vai, vai ver que aparecem duas coisas, o conceito de impulso de uma força e o conceito de momento linear de uma partícula.